Fantasma ataca um homem dentro de um túmulo, aparições de demônios escondidos em vários quartos, diabo envia seu filho mais novo transfigurado em criança para assombrar uma casa e muito mais, mas antes deixe o like para o vídeo ser destacado no youtube e se você não for inscrito inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Uma dupla de investigadores do paranormal se dirigiram até um cemitério na Indonésia. O desafio era fazer um ritual dentro de um túmulo de um psicopata cuja alma tinha atormentado uma família. <risos> Neste momento, eles estão fazendo um ritual para pedir permissão ao demônio encarregado daquela área do cemitério. E lá foram eles até o túmulo desejado. Inicialmente, eles fizeram a sua macumba a fim de preparar o espírito para o contato com o túmulo, aonde estava sepultado serial killer. Então, ele simplesmente se deitou na cova. <risos> Após alguns minutos em posição de morto, coisas estranhas começaram a acontecer. Esse foi o dia em que a coisa ficou séria, nas imagens vemos que nitidamente algo invisível puxou a camisa do rapaz e dessa vez parece que estamos diante de um caso real, certamente é o um fantasma de cujo corpo permaneceu neste túmulo por mais de 10 anos. <risos> Imagens registradas por Errabi Quasmeia, árabe especialista em exploração de casas abandonadas na Síria. Awesome. Dr. Ali, sazat Lá no fundo a cabeça do que parece ser uma inocente criança. Como um homem de bom coração e engajado nas causas sociais, ele foi ver se a criança estava com fome ou se precisava de alguma outra ajuda. Mas ao chegar lá, a criança tinha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Mas os sinais do que ele realmente viu em breve se manifestarão. Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. السلام عليكم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Imagens registradas pelo dono de um estabelecimento de eventos noturnos. Um barzinho para amantes do sobrenatural e da ufologia. Após um longo dia de trabalho, ele se preparou para fechar a loja. Foi quando coisas estranhas começaram a acontecer pelos cômodos. And freaking myself out because I just ran into this. Em um quartinho localizado no porão, ele viu algo que não estava lá até então. antes. God, this room here. Just furniture stuff. Oh, jeez! <fixos> <fixos> Uma enorme boneca monstruosa que se assemilha a um corpo em estado de putrefação. Certamente é um aviso ao proprietário do bar, mas não é um aviso vindo do plano material. Sim, instantes vocês entenderão o porquê. que eu no, I didn't do that. That sounded like it came from down the end of this hallway. Okay, oh come on. I can't tell if that was from upstairs or not. Alright, I'm looking for a doorway to the upstairs with this little thingy. There's a doorway, here's a way out. Jeez! Jeez! I'm out of here. I, I don't know where I am. O vídeo a seguir parece ter sido registrado de dentro de um veículo. O que é Como você pode ver, há uma pessoa rosnando na mata, algo na fala dele faz com que pareça um rosnado. Foi quando do nada um homem apresentou um comportamento estranho e começou a subir o barranco de quatro como um animal. Assustado, o motorista pisou fundo no acelerador e bateu em retirada antes que fosse tarde. Se fosse noite de lua cheia, poderíamos dizer que seria um lobisomem em processo de transformação. Mas como as imagens foram registradas em plena luz do dia, o motivo do comportamento isólito ainda permanece um mistério. Agora um dos vídeos mais perturbadores que já vi na vida. Sim, nas imagens, vemos um bode andando que nem gente sobre as duas patas. Um animal que em muitas religiões é símbolo do demônio. Inclusive, a figura mais adorada na seita satânica da maçonaria é o Bafomé, O grande demônio em forma de bode. Todos sabem que o diabo após cair do céu perdeu a formosura e passou a ter uma aparência animalesca. Por isso tem que se transfigurar em anjo de luz para enganar eu e você. E realmente podemos estar diante de um demônio em forma de bode. Não é que todos os bodes sejam demônios, mas alguns sim.